Comandante do Exército Emudéce, mas militares de baixas patentes reagem às propostas do Ministério da Defesa e defendem direito à candidatura, publicou a revista Sociedade Militar. Você pode pesquisar por sociedademilitar.com.br. A publicação continua dizendo Militares das Forças Armadas de diferentes patentes expressaram nas redes sociais a sua insatisfação com as propostas em elaboração no Ministério da Defesa alegando que a proibição da candidatura de militares representa um retrocesso e desrespeito àqueles que lutaram contra o autoritarismo nos anos 60 e conseguiram legalizar a candidatura de sargentos. O comandante do exército ainda não se manifestou sobre a possibilidade de se dificultar a candidatura de militares para cargos eletivos. A revista Sociedade Militar ainda destacou um comentário. Diz assim o um comentário: Se militares da ativa vão ter que ir para a reserva e se candidatarem a cargos políticos e não forem reeleitos, todas as outras profissões também tem que ser assim. O médico o ator, o advogado, o juiz, etc. Se vale para os militares, tem que valer para todo mundo. Um comentário destacado aqui pela revista e a publicação ainda diz o seguinte, olha só. Militares ouvidos argumentam que há uma completa ignorância sobre regulamentos militares e dia a dia na caserna que não são os militares que se candidataram que transformaram as forças armadas em um órgão político. Alegam que esses militares das camadas médias e baixas, quando raramente conseguem se eleger, são os únicos representantes do verdadeiro povo dentro dos quartéis. Na sua visão, foi a elite fadada, a cúpula armada. Os oficiais generais, que em troca de altos cargos, colocaram as forças armadas brasileiras a serviço de um governo, ressaltou a publicação da revista Sociedade Militar para você ter essa informação por inteiro, você pode procurar por Sociedade Militar.com.br.